Olá, bem-vindo a esse vídeo onde eu vou te mostrar como utilizar a plataforma da Packer Option como opção. Se você gostaria de utilizar uma outra plataforma, a não ser a IkeOption, de repente você vive fora do Brasil, em Portugal, é, em algum lugar onde não te permite a EQ Option, você pode usar como opção a Packer Option, tá bom? E também ela te permite depositar e sacar em BTC, em Bitcoin, que é um, um grande plus, tá bom? Então, uh, esse, esse vídeo não é para fazer uma visão geral dessa plataforma, mas sim para mostrar uh, as, como configurar a plataforma para que você possa participar das sessões ao vivo com, uh, com o Trader do All In, né? a sessão de All In. Tá bom, a primeira coisa que você vai precisar fazer é, vamos mudar aqui o idioma para o português para facilitar. Colocar em português. E nós estamos em português. Beleza. Bom, a primeira coisa é mudar ou ter certeza que o gráfico é de M1. Tá bom? Se tu você um, tá vendo um gráfico de linha, você vem aqui nessa área. É onde você escolheria aqui o gráfico de barras, né? Ou de, de, de, das velas, quer dizer. E M1, tá? Agora, esse esse reloginho que aparece aqui, que nos mostra né, quanto tempo falta para essa vela fechar ou finalizar, que é muito importante, a gente precisa manter o olho ali. Você vem aqui e habilita esse botão, ó, habilitar temporizador. Tá? E também pode colocar para habilitar o auto scroll, quer dizer que o preço fica no meio, mais ou menos no meio da tela. Tá bom? Então somente isso, as barras, M1 e checar aqui ou ativar essas duas opções, tá? A próxima, é, o próximo passo seria é, ter certeza que você esteja em inspiração de M1, tá? É bem provável que esses controles estejam no meio da tela sim, tá? Eu não gosto de deixar ele aqui porque eu, quero, eu prefiro ver o gráfico melhor para poder analisar. Então, eu coloco aqui para o lado, você só precisa clicar aqui. E, bom, joga ele para cá, tá bom? Então, se você clicar onde diz M1, aqui, no caso, é a expiração do, da operação, tá? E você seleciona M1 para os sinais da uh, Pro trade uh, binárias, né? É o M5, no caso, você clica aqui e seleciona para M1, ok? Depois, a outra opção é onde você coloca o valor que você quer, 1, um, 2 dólares, a quantia que você estipulou para a sessão do Alin e para cima e para baixo né de compra ou venda ah, no mais seria isso tá é, você deixa eu fazer uma operação aqui para mostrar como fazer um martingalho vou é, esperar fechar aqui os 17 15 segundos enquanto isso se você vem aqui em transações aqui você vê em aberto as transações que você tiver em aberto tá e se você clicar em fechado, as operações que já foram finalizadas. Vou clicar em transações aqui. E vou fazer só um clique para cima. Vamos ver se eu consigo perder. Tá? Digamos que a gente esteja perdendo. Nesse caso, a gente está ganhando. Está vendo aqui? Ó? É, nessa área aqui. Deixa eu selecionar a seta. Estamos ganhando a operação. Mas digamos que estivéssemos perdendo. Eu cliquei para cima e... Uh, o gráfico, o preço está indo para baixo, está ficando vermelho, ali está vermelho, você vai vir aqui e colocar o dobro, digamos que eu entrei com 2, eu vou botar 4, e é bem bacana a plataforma da Parker Option com relação a isso. E agora eu tenho que prestar atenção nesse relógio, eu vou fazer o clique para a mesma direção, digamos que a gente estava indo para cima, né? então eu vou fazer o clique para cima de novo, né, se eu estivesse perdendo, nesse caso eu estou ganhando. Mas eu vou fazer o clique com dois segundos. 5, 4, 3 e faço o clique. Tá? Por que, que a gente faz isso? Está vendo que ele tem um delay. Né? É, todas essas plataformas têm delay, mas a gente conseguiu entrar bem ali pertinho. E às vezes, dependendo do, da operação, isso faz toda a diferença. Aqui eu acompanho né, se a gente está ganhando ou não. E eu também posso clicar em transações. Aqui está em aberto. Eu poderia fechar, digamos, quando é, me, me dá a oportunidade, mas nesse caso a gente vai, tá, vai ir até o fim, tá, porque a gente está ganhando. Outra coisa bacana que também você pode utilizar, que é a Packer Option é, oferece, diferente da EQ Option, né? é, você clica aqui e tem vários servidores. Né? E obviamente você quer ter o servidor mais responsivo, mais próximo de ti, de onde você vive, para não evitar esses delays enormes ou desconectar e tal. Então se você clicar aqui, ligação automática, ele te permite né, selecionar, a Packer vai ver qual o servidor que está em maior proximidade e tem menos, é, menos delay, tá bom? Pode ver que está selecionando aqui Estados Unidos, enfim, está tá rodando ali. Beleza? Então outra coisa bem importante que o problema da Packer Option é que você tem que todas as vezes é, revisar né, qual é a divisa que o trader está operando ou tem na tela dele, mas revisar o payout. Tá? Isso é o problema, o grande problema da Packer Option é que o payout infelizmente é baixo comparando com a IQ Option, é mais baixo, né? geralmente são payouts abaixo de 70%. E ele muda, ele flutua de uma hora para outra, né? É, como você pode ver, a gente abriu algumas algumas moedas. Essa aqui já caiu, né? Tava em 92%, já está em 85%. Tá? É, para mim selecionar essas abas, por exemplo, vamos deletar aqui, deletar todas elas. Eu clico aqui e agora eu vejo, eu posso selecionar ou por ordem alfa alfabética ou por porcentagem né vamos colocar aqui em criptomoedas ações não divisas tá em porcentagem que paga mais e se você clicar aqui na estrelinha um dois três quatro tá vendo que começa a abrir as abas lá em cima tá e assim você deixa e só flutua de um para o outro e Tenha certeza né, que você está com a janela na, é, na moeda correta, tá bom? Para mudar para conta demo e conta real, só clica aqui você bota para a conta real. E para mudar para demo, você volta para demo aqui, tá? E você pode, uma vez tudo na demo, você pode colocar, recarregar a conta, tá bom? Vou clicar em recarregar, é, adicionar mil na conta demo. Então, você pode colocar a quantia que você deseja ali para poder continuar praticando e operando, tá bom? Mas é isso aí, é bem simples, é uma plataforma gostosa de trabalhar, a única coisa é tem que cuidar o payout, a porcentagem, né? a conexão ali certinho e o resto é meter bala. Um grande abraço e nos vemos nas sessões ao vivo do All In.